Como eu falei, a limpeza do arroz e feijó, feijó está sendo feita. A Defesa Civil tenta buscar um, um trabalho para colaborar aqui. Mas eu queria saber da senhora, né? Com toda a experiência de morando aqui já há bastante tempo, é, já deu, assim, é uma situação que é impraticável seguir. A senhora não dorme, né? Me falava. Não, a gente não dorme. Gente. Eu e ela, a gente se reveza de um em uma hora para ver onde está o nível da água, se já está dentro da área. Entra pelos ralos né? É bem complicado. São anos nisso já, né? Só promessas. Obrigado. E fica, né? Agora que a esperança, se essa promessa será cumprida. Voltaire, é contigo. Muito obrigado, Vitor Costa. Um bom final de semana. Agora você vai no site da Metroplan, aí você pesquisa lá, tem um projeto que é... O um projeto tá ali, ó. É Plano Metropolitano de Proteção contra as Cheias. Mas ele deve estar tá só no papel. Ele deve estar tá só no site, na internet. E lembrando, só para fazer um alarde agora, propositalmente. Duzentos e tantos milhões de reais parados para construir um dique em Alvorada desde 2013, verba do governo federal, parado na Metropan, ou parada essa verba na Metropan. Eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque o governo Sartori queria acabar com a Metropan. E se tivesse conseguido acabar com a Metropan, esse dinheiro ia estar tá onde? Essa é a pergunta que fica. Vem aí, ela, Vanessa Pires, para comandar o Rio Grande Record nesta sexta-feira. Muito boa noite As manchetes de hoje. Olá, um bom trabalho, Vanessa.